Os diamantes são formados a partir de carbono puro sob altas pressões e temperaturas no manto da Terra, que fica abaixo da crosta terrestre. Essas condições extremas transformam o carbono em uma estrutura cristalina, que é o diamante. O processo começa quando os átomos de carbono são expostos a temperaturas acima de mil graus Celsius e pressões superiores a 725 mil libras por polegada quadrada. Essas condições existem a cerca de 160 quilômetros abaixo da superfície da Terra, nas regiões conhecidas como kimberlitos ou pipes vulcânicos. À medida que o magma se move através desses pipes, ele pode carregar os diamantes e trazê-los para a superfície durante erupções vulcânicas. Esses diamantes são encontrados em depósitos aluviais, como rios, onde podem ser extraídos para uso em joias e outras aplicações industriais. Em resumo, os diamantes se formam a partir de carbono puro sob condições extremas de pressão e temperatura no manto da Terra, e são trazidos para a superfície através de erupções vulcânicas.